Tem razão, quem sou eu para dizer o contrário, né? O problema do Brasil é interno, é... a sociedade brasileira ela faz questão de manter o povo na pobreza para ter a mão de obra barata, isso não tem tenha um dúvida. Né? Então, o povo junta, junta, junta, o governo vai lá e puf, dá um toco, o cara vai para baixo de novo e tem que trabalhar tudo de novo para se manter sempre pobre e sempre trabalhar. Claro que é um erro, né? não tem infraestrutura alguma, é uma técnica política primitiva. Esse governo não tem função, a função do governo é só atender o que é a elite que domina, no luxo, manda e não divide. Né? O povo precisa crescer. Crescer significa evoluir financeiramente, ter propriedade sobre o Brasil. Se o povo não tem propriedade do Brasil, não deveria nem votar. Porque não tem nada no Brasil, o que, que ele quer aqui? Por que vai votar em quem? Para quê? Para ser enganado? Então, a gente tem que raciocinar muito sobre isso aí. Esse tal Alexandre... Alexandre Sheikman... Ele critica a qualidade da intervenção do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não existe. É um Estado representativo de elites. É um Estado representativo de grupos europeus, de grupos americanos. Venderam o Brasil. Essa aqui é a realidade desse Estado brasileiro que ele diz aí. Então, nós não temos o que fazer não temos o que fazer, a não ser fazer papel de palhaço. Vai lá, aperta um botão achando que está mudando alguma coisa numa eleição fracassada, que não elege ninguém honestamente. O candidato já é selecionado antes pelas pesquisas. Então, o Brasil é uma crise perpétua. Não há sinal de mudanças nessa palhaçada que vivemos.